Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de clulelei nesse canal. Eu sou Anderson Reis e hoje eu vou te ensinar uma música que é muito boa para você homenagear a, a pessoa que você ama da forma mais singela e pura que pode acontecer, usando a música Como é Grande, Meu Amor por Você, do Roberto Carlos. Essa música está facilitada, é, eu ajeitei algumas coisas aqui para ela ficar bem fácil para você aprender e não ter desculpas né? para não aprender essa música e fazer essa homenagem tão querida em qualquer que seja a ocasião aí que você esteja pensando na pessoa que você ama os acordes são fáceis mas não quer dizer que você não tem que estudar vai ter que dar uma raladinha aí fazer um corre para pegar a música mas vamos lá eu vou te apresentar os acordes vai ficar muito mais fácil eu te mostrando então aí nós temos nossos seis acordes que vão tocar essa música inteira né e é só isso mesmo tá gente então vamos lá no um detalhe esse aqui ó primeiro acorde Lá menor com a sétima, tudo solto, facílimo. Você pode usar o dedo 2 e o 3 para fazer o Ré com a sétima. O dedo 2 aqui na quarta casa, na quarta corda, na segunda casa. E o dedo 3 na segunda corda, na, também na segunda casa. Ré com a sétima. Aproveitando, faz junto comigo aí, que eu estou vendo devagarzinho. Depois você aproveita o dedo 3 e vai para o Sol maior, ó, a Ré dele aqui, uma casa para frente. E coloca o dedo 2 aqui na primeira corda, na segunda casa, e o dedo 1. Um, na terceira corda, na segunda casa. Sol maior. Depois você tem o Sol maior com a sétima maior, que é esse G mais 7 aí, que você vai juntar todos os dedos numa casa só, na casa 2, nas cordas 1, um, 2 e 3, assim. Aí a mão, ó, aproveita, repara como é que eu tô mudando bastante a minha mão para poder fazer esse acorde. O Sol maior com a sétima maior. Depois vem o Mi menor com a sétima, é o Em7, você baixa o dedo 2 aqui na primeira corda na segunda casa e o dedo 1 um, na terceira corda na segunda casa. E depois um dos mais, não é o mais fácil, mas é bem facinho também, é o Lá com a sétima, o dedo 1 um, na terceira corda na primeira casa. É o Lá maior com a sétima. Pronto! Vamos precisar apenas desses acordes aí para poder fazer essa música. E a mão direita vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer só um para baixo assim, estou fazendo um lá menor com a sétima, só isso, então a mão não cai nem muito rápida, não chega ser assim, e nem muito devagar, perceba que tem uma, uma direção aqui e tem uma delicadeza também, eu uso muito o polegar, uso um pouco o, o peso do braço todo, poder fazer isso. E eu estou usando só a polpa do dedo, não tô, eu tenho unha, mas não estou usando a unha. Se você usar a unha vai dar essa aqui, ó. a diferença. O som sai um pouquinho mais brilhante e vai ser um pouco mais difícil treinar a fazer isso com a unha, já que a unha é um elemento a mais aí que vai acabar agarrando na corda. Pronto, é só isso que você vai precisar para tocar a música. E aí, antes da gente começar a tocar e cantar, eu vou sugerir que você faça um exercício. E a gente vai fazer primeiro essa sequência que embaixo aqui embaixo. Lá menor, Ré com a sétima, Sol maior e Sol com a sétima maior. Sol maior com a sétima maior, que é esse aqui. Ó, G mais 7. Tá então vai ser o seguinte: vai ser, primeiro sem nada. Um, dois, três, quatro, um, dois, três. 4 com a sétima. 1, 2, vou Sol. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. De novo. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estou sempre contando aqui, regendo para não perder o tempo. Tá? Tenha isso em mente também. Não vou tocar mais, volta o vídeo e faça isso quantas vezes for necessário, junto comigo. Se não estiver junto comigo, não vale. E a outra sequência é essa aqui. O Sol, menor, Sol maior, Mi menor com a sétima, o Lá maior com a sétima e o D, Ré maior com a sétima. Tá bom? Essa sequência também vai aparecer na música em um momento. Se você terminar bem essas duas músicas, na mão com açúcar, vocês já... Consegue tocar a música quase todo. Então vamos lá. Eu vou contar até quatro. Vamos junto comigo. Um. Dois. Três. Quatro. Sol maior. Dois. Três. Sol menor. Mi menor. Um. Dois. Três. Quatro. Lá com a sétima. Um, dois. Três. Quatro. É com a sétima. Um, Repete. Sol. 4 Um. Dois. Três. Mi menor com a sétima. Dois. Lá maior com a sétima. Um, dois, três. Ré maior com a sétima. Um, dois, três, quatro. Sol. Um, dois, três, quatro. Beleza? Conseguiu fazer? Não conseguiu? Volta o vídeo e faça junto comigo. Cravadíssimo aí, tá bom? Agora, vamos falar que você conseguiu. Foi fácil. Beleza? Então agora a gente vai tocar a música do início ao fim já. E é isso. Tá, vamos lá juntos então aqui tem a canção deixa eu colocar aqui aqui em cima para a gente poder ver direitinho né beleza a gente vai pular aquela introdução tá bom a gente vai fazer isso então vamos pegar ali do lá menor já então vamos lá eu vou contar até quatro e a gente entra junto beleza vamos lá um dois três quatro um Dois, três. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você? Seguro sol mais uma vez. E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Segura o Sol Lá menor nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Seguro o sol Três me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Aula maior com a sétima. Como é grande, o meu amor por você, seguro o ré. A menor, nunca se esqueça, nem o um segundo que eu tenho amor maior no mundo. Como é grande o meu amor por você! seguro o sol. Mas como é grande o meu amor por você Legal né? Fica muito bonito fazer a música só assim Experimento que você faça mesmo Aí eu queria te propor mais alguma coisa aqui Para deixar esse momento ainda mais legal e é uma maneira de você embrulhar essa música. Pode ser que você faça isso, de repente, com uma serenata para alguém, né? Vai acordar alguém cantando de uma maneira bem tranquila, bem suave, dessa maneira. A gente vai continuar tocando ainda só para baixo, com o polegar. Mas a gente vai fazer, uma, vamos dizer assim, uma introdução para essa música. E esse momento ganhar um pouquinho mais de tempo e dilatar é, esse momento único que você vai preparar aí, né? Então é o seguinte, a gente vai tocar essa sequência de acordes aqui, que é uma sequência bem marota, bem, bem conhecida. E ela está na ordem: Dó, Lá menor, Fá maior com a sétima, o F aqui, o G, G, 7. Isso. Tá? É, essa sequência vai ser. um, A gente vai cantar, essa, essa sequência, vai tocar essa sequência em uma música para a gente acordar a pessoa né, como se fosse uma serenata. Você vai gostar muito. Vamos lá. Então vamos lá, vai ser esses acordes aqui, ó. Dó maior, lá menor, fá maior e só com a sétima. Esses que estão apresentados aqui, ó. Dó, lá menor, fá e só com a sétima. E a música é isso aqui. E vai ser Boa noite Diga digam menos boa noite Abra menos a janela Pois eu canto é pra você oh, oh. Abra menos a janela, pois eu canto é pra você. E aí você embrulha esse momento com essa música tocada antes, né? Se você for fazer uma serenata né e aí vai ficar muito mais lindo vai ficar muito mais interessante esse momento tornando essa experiência muito mais muito mais alegre então é isso na aula de hoje lembre de se inscrever aqui no canal deixar o seu like fazer seu comentário se você gostou dessa versão super fácil e esse bônus a mais aqui que eu trouxe no final dessa música de serenata depois eu faço uma aula só com essa música e cantando todas as variantes que essa música tem deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Arrivederci.